Hoje é o sonho de todo mundo que joga CS Ter uma luva insana no inventário Todo mundo que tá preparando o um inventário bacana Pra quando o CS2 for lançado pra todo mundo Os dois itens que todo mundo quer ter, basicamente São luvas e uma faca maneira Antigamente, quando a gente não tinha Toda essa história de agentes, de luvas e tal Se você tinha uma faca, você era rei, tá ligado? Você não estava mais usando aquela faca de passar manteiga no pão Você estava com uma caramba de feito Ou com alguma faca insana Você era o rei do matchmaking Partida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 Mas são as luvas que aparecem 100% do tempo, então hoje muita gente prefere focar em primeiro ter uma luva bacana do que ter uma faca irada. E com isso nós estamos vendo caixas que tem como drop raro luvas iradas subindo muito de preço, mais do que outras caixas possivelmente. Se a gente analisa a caixa das luvas, onde aqui é que dropam as luvas mais insanas do mercado, a gente vê que o preço dessa caixinha aqui já tá bem salgado, tá? Ela tá quase que batendo 30 reais. Mas é de outra caixa que eu quero falar hoje e essa caixa fez uma luva se tornar muito mais caro do que ela já era. Pois então, quando a Revolution Case chegou no CS, ela custava uma fortuna, né? É claro, toda caixa nos primeiros dias custa muito caro. E essa caixa continua custando bem caro. Ela tá custando R$18,00 no momento em que eu tô gravando esse vídeo. E quando essa caixa chegou, ela trouxe os drops raros. As mesmas luvas que droparam na caixa que foi tornada rara logo quando ela entrou, que é a Clutch Case, cara. Até então, só na Clutch Case que a gente conseguia essas luvinhas que estão aqui na tela. E eu dei dica no canal, falei que essa caixa iria se tornar cada vez mais cara, porque ela foi descontinuada quando a Revolution Case entrou. Mas agora essas cinco são as caixas ativas do CS. E como resultado dessa caixa aqui ter subido muito de preço, a Vice acompanhou a valorização dessa caixa. E olha, eu acho que essa daqui vai em breve se tornar uma das facas mais raras do CS. Para vocês terem noção como que era mais fácil, digamos, se você conseguir uma luva dessa, antes a caixa estava custando cerca de... R$ 1,40 Mas os 12 ali da caixa Você gastava 13, quase 14 reais Toda vez que você queria abrir uma caixa dessa Em busca do drop mais raro Que era a luva Vice Só que agora esse preço passou de R$ 1,50 Para R$ 6 reais, O que significa que você gasta 4 vezes mais Na caixa mais barata Que pode dar essa luva aqui E a única outra luva que dropa A Vice, que é a Revolution Case Continua caríssima, continua R$ reais. É de se pensar que a tendência da Clutch Case é encontrar essa caixa aqui mais ou menos nesse valor, e quanto mais essas duas caixas ficarem caras, mais vai ser difícil de gerar novas luvas dessa, e olha, muita gente compra essa luva para ficar, tá ligado? Muita gente compra essa luva e não quer revender no futuro, quer ter ali como luva play skin. e esse que é o grande ponto de ela poder se tornar rara, não que vão existir menos itens cada vez que o tempo passa, não, os itens não vão ser deletados, mas pode ser que a oferta por essa luva aqui nos mercados caia bastante, porque, cara, essa é hoje uma das luvas mais bonitas do CS. O que a gente... A gente poderia ver num longo prazo essa Revolution Case acabar caindo um pouco de preço e fazendo com que a Vice seja mais gerada, seja dropada mais vezes, mas eu acho que o preço dessa caixa tá se mantendo nesse estado. É primeiro que o drop mais raro ser uma luva Vice, que está entre as três luvas mais desejadas do game. Em segundo motivo é que os itens mais legais dessa caixa são AK, M4, AWP. A galera gosta muito desses rifles mais tops assim, e quando a caixa tem desses rifles ali na categoria Covert, é muito bom Pode ser que a Pandora ainda sejam As luvas mais desejadas Do CSGO, mas geralmente nós temos Uma valorização em todas as luvas, cara É de mês e subiu muito, minha luva preferida Superconductor tá valorizando bastante Isso muito provavelmente porque a caixa das luvas Tá realmente num preço bem alto, né, cara Uma caixa que realmente subiu muito E também uma coisa leva a outra, né, se a Vice Que é a melhor luva possível para dropar Na Clutch Case continuar subindo A Clutch Case tem uma tendência de também subir Então todos aqueles que investiram desde que eu dei a dica Aqui, e essa caixa estava custando dois reais, então vendo agora essa caixa custar mais de 6. Mano, é possível acreditar nessa caixa a longo prazo E vê-la talvez chegando a dez reais ou mais Lembrando que eu não estou dando uma dica de investimento Estou mostrando para vocês aqui a minha opinião a respeito do futuro Que essa caixa pode sim se tornar uma caixa muito boa a longo prazo Já que ela deixou de ser dropada Entrou agora naquela categoria de caixas descontinuadas Que dropam tipo quase nunca Então o volume dessas caixas não vai continuar subindo Não vai continuar a ter mais caixas dessas sendo geradas só a Revolution mesmo, e eu estou novamente pensando em investir nessa caixinha aqui por causa do drop que é a luva, porque uma coisa leva a outra, cara. Então, galera, fica aí no canal para ver mais vídeos sobre investimentos em skins CS, é isso que eu tô focando na minha vida e o meu canal para trazer essas informações aí para vocês das skins que estão muito desejadas e subindo muito, e do reflexo que essas skins estão tendo aí nas caixas, por isso que a gente está vendo muitas caixas subirem de preto. A gente se vê na próxima, um abraço, falou!